Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina. Nessa aula nós vamos é, aprender como ajustar o modelo de regressão logístico. Na última aula a gente vê um pouquinho aí da teoria né, sobre a utilização desse modelo de regressão. É muito importante vocês assistirem às últimas aulas né, para vocês acompanharem o raciocínio, né, senão vocês vão ficar perdidos. É, então, tem uma rotina. Né, eu salvei essa rotina, né? coloquei um link aí na descrição do vídeo, onde vocês vão conseguir fazer né, o download dela. É, tanto quanto é o conjunto de dados. Então, tem aqui o primeiro comando, que é para apagar a memória do R. Esse comando aqui, que é para instalar o pacote. né? Se der algum erro, vocês podem só tirar esse jogo da velha e executar essas duas linhas de comando aqui, que vocês vão conseguir instalar lá no GitHub. Depois, nós vamos ativar o pacote. né? Se vocês quiserem ler é o manual, é só colocar a interrogação no meu pacote, a interrogação no nome da função que a gente vai utilizar. É, temos nessa função setwd underline script, que mostra para a gente né, é, qual é o endereço, onde esse script está salvo, e esse endereço ele vai ser colocado aqui como cena é, indicando a nossa pasta de trabalho, ou seja, a pasta onde tem o arquivo de dados, né, que nós vamos usar aqui no exemplo dessa aula esses dados ponto um TXT é, Então, vou dar o um CTRL ENTER e a gente consegue abrir o nosso conjunto de dados, né, que a gente utilizou lá no nosso exemplo da aula teórica no exemplo da aula prática, também lá do PROBIT, é o mesmo banco de dados é, Nós falamos em aulas anteriores sobre como utilizar essa função né, e nós colocamos lá PROBIT, né, que a gente está querendo ajustar uma regressão binomial com a família PROBIT Onde nós chegamos aqui né, a esses resultados que nós apresentamos e discutimos é né, aula anterior? Para ajustar a regressão logite, é só colocar aqui a família logit. não muda nada. Então, né? Ctrl um Enter, nós vamos conseguir obter aqui os coeficientes, né? É de regressão, o IC, o BC, né? na verdade o BC não. o IC que nos vai né, demonstrar para a gente qual que seria um modelo legal que a gente pode utilizar. É, só para a gente comparar aqui os dois modelos, estou né? voltando aqui, vamos lá. Vamos verificar aqui o probit, né? nós temos aqui a análise de deviens, então a gente teve aqui a significância perfeito efeito linear, Tivemos significância para os nossos dois coeficientes de regressão e tivemos o AIC de 15,024. Beleza. Vamos ver como que ficou aqui no caso do logite. Teve significação, significância aqui também. né Beleza. É, os dois coeficientes também foram significativos. Beleza. E aqui a gente teve no Logite o valor de AIC de 15,27. Esse valor de AIC do Logite, ele foi maior do que o AIC aqui do Probit. Né? E nós discutimos que é, para seleção de modelos é desejado que o AIC né, seja o menor possível, tem um valor mais baixo. Então eu até poderia afirmar né, que nesse caso aqui o Probit proporcionou né, um melhor ajuste. Tá bem? É, então é isso a gente aprendeu aqui como que a gente consegue né, ajustar uma regressão logística uma regressão probit né, utilizando o R é, para quem não se inscreveu no canal se inscreva né, a gente vai postar aí várias aulas vocês sempre vão receber as notificações né, para vocês continuarem aprendendo bastante conosco beleza então é isso pessoal até a próxima aula